Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública extraordinária de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Efraim e Elvio, logo o diretor André se juntará a nós. Temos hoje o quórum de três diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro, então, aberta essa sessão virtual da terceira reunião pública extraordinária de diretoria de 2022. Vamos, então, dar início à ordem do dia e solicita ao secretário-geral que apregoe o primeiro e único processo para julgamento. Bom dia a todos. A pauta da terceira reunião pública extraordinária da diretoria conta, consta de um único item, o processo 2021 55 Assunto. Alteração da tabela B do anexo da resolução normativa número 1010 2022 para a realocação dos valores já aprovados pela resolução normativa número 1008/2022, bem como pela medida provisória número 1078/2021 e pelo decreto número 10939/2022, e não utilizados nos processos tarifários para os quais foram originalmente alocados. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz. senhores diretores, em sua segunda reunião pública extraordinária de 2022, nós realizamos a aprovação do que denominamos conta escassez hídrica, né? é, onde a gente teve a resolução normativa 1008, que estabeleceu os critérios e procedimentos da gestão da conta escassez hídrica e regulou a utilização dos encargos tarifários da conta de desenvolvimento energético para os fins de pagamentos e recebimentos de valores. Na sequência, na décima reunião pública ordinária de 2022, realizada em 29 de março, o colegiado deliberou por alterar as tabelas A e B do anexo 2 da resolução para a inclusão de dados relativos aos diferimentos praticados pelas permissionárias de distribuição no ano de 21. Essa alteração resultou na publicação normativa 1010, de 29 de março de 2022. Após a publicação da resolução normativa 1010, verificou-se que parte dos valores aprovados para composição da operação de crédito não será utilizado nos termos da distribuição originalmente definida. Senhores diretores, esse é o relatório tendo em vista que o que nós estamos aqui trazendo nesse escopo de, de encaminhamento é justamente a utilização desses créditos que não foram utilizados por distribuidoras e pela Light para, que poder, para podermos utilizar em novas distribuidoras cujos aumentos tarifários estejam aí em patamares elevados Procuradoria Bom dia, senhores diretores a Procuradoria não tem comentários a fazer Senhores, agradeço a Procuradoria na pessoa do nosso ilustre doutor Luiz Eduardo Realmente, aqui a gente só está fazendo pequenos ajustes e não há critério de juridicidade a ser explorado na decisão. Portanto, eu passo aqui a leitura da fundamentação. Trata-se de alterar a tabela B do anexo da Resolução 1010 para a realocação dos valores já aprovados na Resolução 1008 e 22, bem como pela medida provisória 1078 e pelo decreto 10.939 e não utilizado nos processos tarifários para os quais foram originalmente alocados quando da concepção da Resolução 1008. Propõe-se que o montante seja redistribuído com limite máximos passíveis de serem utilizados nos processos tarifários das empresas cujos processos serão deliberados nos dias 19 e 26 de abril, quais sejam Coelba, Cozerne, Enel, Ceará e Energisa Sergipe pautadas para deliberação no dia 19, e Equatorial, Alagoas e CELP, programadas para deliberação no dia 26. Ressalta-se que a redistribuição dos recursos deve ser limitada aos processos tarifários agendados até 26 de abril, pois a medida provisória 1078 restringiu a utilização dos recursos aos referimentos aplicados nos processos tarifários anterior à liberação dos recursos financeiros. Ou seja, estamos mantendo o mesmo conceito do escopo da CP que ora fechamos. Em tratativas com as distribuidoras que podem ser contempladas, identificou-se que a Coelba, Cozerne e CELP não têm interesse nas alterações de valores que já foram aprovadas. Dessa forma, o recurso deve ser redistribuído entre Enel Ceará, Energiza Sergipe e Equatorial Alagoas. Destaca-se que não está se tratando de nenhuma alteração sistemática da distribuição da 1008 nem do dispositivo da norma em questão, assim, utilizando a mesma sistemática aprovada o montante deve ser distribuído na forma exposta na tabela a seguir, visualizada por todos os diretores. Por último, ressalta é que o presente alteração apenas define os valores como limite máximo passível de serem utilizados para contemplar diferimentos na operação de crédito, o que naturalmente será analisado por cada relator e encaminhado para a deliberação de diretoria, o que naturalmente segue o escopo aprovado originalmente. Então, senhores diretores... Feito essa fala e com apoio na fundamentação, passo ao dispositivo de voto. Com apoio na fundamentação, em cima do que consta no processo número 48.500, 2021, traço 55, voto pela alteração conforme minuta minuto anexa da tabela B do anexo 2 da resolução normativa 1010 de 2022. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu alterar a tabela B do anexo 2 da resolução normativa 1010 de 2022. Meus senhores, como esse era o único processo da nossa pauta da reunião extraordinária, é, declaro, então, encerrada a terceira reunião pública extraordinária de diretoria da ANEL.